Fala galera, aqui quem fala é Eduardo aro 45 Sejam bem-vindos para mais um vídeo Hoje estou aqui com o Kaique, esse voador é. Então vamos gravar a aqui na rede Sky Ó oh, o Berimbinha, como é que é fofo oh, Ó galera, esse aqui é o Berimbinha Então vamos começar a partida Ui. Bom, galera, voltamos aqui, já estamos na partida. Esse vídeo é vai se passar, vai aqui. Eu já aqui então. Olha aqui, ó. Aqui, pra... aqui, pra... Dá um soro aí, eu E aí, véio, o cara não toma tá dano não, pelo. Oi? então Os caras protegem com uma mano. Que isso, véio, esse cara é isso, velho? Os caras noob O cara falou foca demais. Ó, oh, a gente só foi lá uma vez, hoje. nós e o azul focando eles, ah. entendeu, Sim. o azul já vai matar, aleluia, alguém para ajudar, rimou, Maravilha. nossa, o azul morreu, mano, ah, tá explicado, o roxo tava com armadura de dima, ah. desculpa pelo barulho de fundo. está tá captando um barulho de fundo, mas... Se tiver... já O roxo já era. Fazer uhum. ponte pra lá? Azulis. Calma aí. Não, não, não, não, não, não, não, não. Eu tô voltando pra ilha com o Azulis. Tá vindo. Então, eu tô indo junto. Porque eu, não, porque eu não quero que minha cama seja quebrada, né? Bora, bora, bora, lá neles tem que esperar também, né? Né, assim do nada, puf, destruindo Nossa, quase que eu caio. Pum, a primeira, a gente tem que focar nos Dima Quando a gente já tiver esmeralda, a gente já pode atacar os caras com vontade. Primeiramente, eu vou lá no meio pegar os Dimas, não no meio nas outras ilhas. Uhum. Você falou bem aqui agora. É porque a gente precisa ser, ser pro, né? Uhum. Às vezes. Ô, oh, velho, por que esse verde só quer me focar? Não, só quer me carar, mano. Esse verde aqui, meu irmãozinho. Que que merda, mano. De novo? Eu vou sem ensurar essa Ai... palavra que você falou. Você tá... fala desgraça, você fala tudo. Desgraça não é uma palavra. Não. Ah, não é não. É não. Em algumas cidades são. Mas aqui, eu acho que todo mundo que me assiste é daqui da minha cidade. Eu acho. E eu, eu te assisto e eu sou da sua cidade? Não. Então, você é de Minas. Ô, oh, de Desgraçado. O oh, cara, vaza. Derrubei o azul. Ei, Mateus, Mateus. Consegui um O que? O que? O que? Nada. O cara errado. Nada, não, eu não, pedi pra você me ajudar. Tô na ilha, eu morri. Só que eu, só que eu fui no vácuo. Vem, eu, eu vou aumentar as pontas. Vai lá pegar a Dima, vai, vai, vai, vai, vai, rápido. A gente tá em crise aqui com os Dima. A gente não tá em crise, não. O Brasil tá em crise. Não, Dima tá em crise. Brasil. Dima. Brasil. Aqui é Minecraft, caramba. Minecraft vai, pá. Vai. Agora esse Minecraft aqui é o servidor do Brasil. Ah, faz sentido. O Brasil tá em crise, o jogo também tá em crise. Rede Sky Mini Hacks. Mas aqui não é Sky Mini Games mais, né? Uhum. Aqui é Sky Mini Hacks. Não, aqui é Rede Sky, não é mais Sky Mini Games. Ah, rede Hacks. É a rede dos hacks. Não entendo porque virou Rede Sky. Sei lá. Porque criaram que outro Sky Mini Games? Cara, eu acho que deu uma treta aí com o luguinho um azalinho. É isso. aqui não é New York Treta ou treta News não. Verdade. Mas temos que comentar-se, né? Uhum. Oh! Já vai destruindo ali, tá? Que já vamos colocar obsidian. Já? Ah, ué. Yar? <risos> Eu tô com 36 ouros Vai lá e compra machado, picareta Sepa de madeira Sepa de cadeira é. sepa de cadeira De boa, a gente já tem esmeralda Toma aqui, você já comprou? Não Toma aqui uns 4 pra ajudar Mais 4 pra ajudar de novo Nossa Já dá pra comprar agora o resto é meu, vai para que o bisírio, é proteja aí, viu? Buscar podem vir. tem ninguém. Aleluia. Lembra... Nossa, mas o rosa já era, meu Deus. Tô me, lem... me lembrando do cabo a... do cabo da ciolo, do... aleluia. Quem? Cabo da ciônia. Quem é ciolo. Tava, tava no debate contra Bolsonaro, Lulinha. Lulinha? É, com seu fantoche, senhor Andrade. Não é, cair Senhor Andrade. Sei lá. Você não conhece o senhor Andrade? Eu vou destruir alguém e pa pa E pa pa E eu vou pegar. Opa! É o criou <sum> Aí Ivryson, sumiu o azul? Destruiu o ali. azul! Destruiu Ele o azul. tava aqui. E Matei. Tchau! Não acertei ainda, Interpil. Nossa. Onde é que tá o cara? Quem? O azul. Cara, já destruiu o azul, mano. Eu já matei um. Eu vou matar o outro. Tá na ilha dele. Tá na ilha dele eu não posso ir lá, não. Pode. Mas não precisa de ir no meio. É só ir da outra ilha ali do. Sei. Já tô aqui. Você tá vindo pro meio. Eita, morri. Nossa. Não, não, não, não, não, não. Não, não acertei de pil. Cê, sua mãe vai voar? Não. <risos> Galera, desculpe é? pelo barulho de fundo. Fica aí, fica aí, eu vou lá, eu vou lá. Não, primeiro eu vou pegar a Dima, né? Eu vou lá. Já tô com não tnt. vai! Não vai não. Eu tô com TNT. Pra que você vai TNT se já destruiu o azul? Vai é, não. Né? Bora. Espero, ué. Você não quer ter uma prote... Não? Hum, talvez. Aí, ó. Barulho de fundo, desculpa. Sua voz tem uma travada agora, mano. Ô, oh, tomara assim. que esse vídeo não tenha... Tomara que esse vídeo não tenha umas... Uma hora de duração. É. Ixi, Azul Easy. Já tá der pau? O Azul é Easy, viu? Cara, ele voltou pra nossa ilha. O Azul? Nossa. Senhora. Não, ele tá aqui. Ele, deu muito... ele tá aqui. Ele tá aí, não? Ele tá lá em cima. Hora... Ah, ele tá subindo. Joga uma bola de fogo, eu tenho ferro. Eu já tenho. Você é? Sim, vou tacar neles agora. Cara, isso. Eita, que lá pro... Eita, bicho, que ele rebateu. Vou pegar, galera. O... Cara, lixo aqui, tira o animal. Você sabe que os caras podem estar tá na nossa ilha enquanto a gente tá aqui, né? Uhum. melhor a gente voltar para nossa ilha não. e ficar em paz, não? Não, vai lá, que eu vou ficar vai ficar aí, hein? Uhum. Pensei que era a nossa. Né? Ai, azul lixo! Azul lixo! Ah, Desce Ali! Ah, É! <risos> Agora só tem o verde. Ah, só matar o verde. Nossa, ele tem esmeralda no baú. É só matar o verde, mano, é simples. Simplíssimos. Ele não tá indo na nossa ilha, não? Não, eu acabei de conferir. Ele deve estar na ilha desse cara, viu? No deles mesmo. Eu tô com, com saudades, Aí, galera, a gente só vai ter mais duas partidas e pronto. Ele não tá aqui. Mais duas partidas? Que isso, Jesus? Ele não tá aqui. Não, pera. Volta não. pra ilha. Ai, ai. Volta ele deve estar tá em, tá em outra ilha, né? Se preocupa, não. Ele deve estar tá quebrando nossa palmas. Que otários. Vai, Eu pô. acho que... Ali, ali, ali, ali, ali, ali. Ali ó, um onde? Não, ele não tá na nossa ilha. Não, ele tá aqui. Ah. GG. Ótimo. Então, vamos, galera, volta a partida. Bom, galera, eu tô falando aqui no final do vídeo que meu mal, meu mind bugou. Eu não consegui mais jogar. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se a duração ficou boa, tal. Então, se inscreve no meu canal, no canal da minha prima, da minha amiga Camille, então, falou!